Salvador. E mais uma vez, essa fé descabida resultou em um desastre inimaginável. A verdade é que não importa se vocês acham que o Spider-Man é bonzinho. Não importa se ele acha que é bonzinho. O que importa é que sempre que tem destruição nessa cidade, ele tá lá. Ou, por enquanto, o aprendiz dele tá. Parem pra pensar com toda essa... A loja tá lacrada. Triste ver ela assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. <risos> Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido demissão. gerações da família Mason foram donas dessa loja. O Rick quase vendeu ela quando os pais dele morreram. Acho que foi a Finn que não deixou. Pô, como eu gostava de brincar de esconde-esconde com a Finn aqui. Era o nosso próprio mundinho.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 Pra tratar a redução de medula óssea, de quem era? Uma ideia da Roxon de Ela Sterling, mas a foto é da Fim. A Fim ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. Toda que criou o uniforme ficou doente. E peraí? O Rick era o líder? Nada aqui foi tocado por uns seis meses. Deve ter mais coisa escondida aqui. Eu não lembro de ter tijolos aqui. Uma sala secreta. A Finn deve ter criado todo o equipamento do Underground. Nós dois usando máscara. Que doido. Arquivo de vídeo, de seis meses atrás. Fazendo upload de teste... Minha equipe tá doente, mas o Krieger ainda não admite que é uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar.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 não enviou. O celular deve ter quebrado. Não vou deixar essa noite sem vão. Eu prometo. Rick. Eles estavam tentando acabar com o projeto no form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear. Tá. Anda, anda! Invisível, invisível! Vão. Ele tá aqui. Não deixe ele de sair! do nada deixou os caras surposos! Vou chegar no computador! onde ele foi? Eu devo ter disparado um alarme silencioso. Hum, ah, mamão passou.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 Deixar ele por dentro. Yeah. Oi, achou alguma coisa na oficina da FIM? Achei. Eu sei porque ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. Nossa. O Rick trabalhava na Roxxon. Ele era o cientista-chefe do Nuform. Nossa. E parece que o Nuform tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala para todo mundo que é seguro.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 Pronto, voltei. O Rick era o líder de desenvolvimento do Uniforme. E ele e uns colegas ficaram doentes por causa disso. O Festa Norte tá fechado. Cara, tá frio demais para as pessoas ficarem na rua. Oi Spider-Man, meu nome é Caleb, prazer, Viu o seu mural na mercearia do Tel. Oh, aquele é o outro, mas eu tô aqui pra ajudar. Ah, todas as lojas do Quarteirão foram roubadas esses dias. Levaram papéis, desinfetantes, nosso negócio é pequeno, a gente não aguenta uma perda dessas. Você denunciou? Sim, mas ninguém tá levando a sério. A Camila, do restaurante aqui do lado, Resolveu investigar sozinha. Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Hey, taxi. Hey, taxi. Yeah. Genki! Eu tô investigando uns roubos na avenida principal do harlem Na Cabelo, na Régua e no Pana Fuerte. Ai, eu amo o Panapuerte. Você já comeu as arepas? Um herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir pra piscina. É, você tá certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou e ver se isso tá ligado aos caras que roubaram a mercearia do Theo. Beleza, vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas. <risos> Esse é o centro que abastece a quadra do Caleb. Polícia! O que está rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas. Temos identificação? Na câmera da Oscorp. Camila Vasquez, dona do Panafuerte, no Harlem. Ai, meu Deus! Sequestraram a Camila. Eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas pistas. Sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Falta pessoal no fim de ano. Alguém precisa se voluntariar. E você é o único sem. Pode falar. Recibo de família. estacionamento. Chinatown. A área tá fechada. Tá. Mas onde em Chinatown? O cara tá no caminho. Ficou sabendo sobre o metrô? Pelo visto, o novo Spider arrumou os trens. É o que o civis apresenta. Bom, é. é, pelo menos ele está Na zona norte. Preciso fazer aquele cara sair. Sempre tem algo acontecendo lá. Né? Isso! Agora eu posso dar uma olhada na pista. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas 12 em Manhattan. Alguma em Chinatown? Sim. Tô te mandando o um endereço. Rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima foi vista em um beijo. Vamos indo! E aí, Spider-Man? Alguma pista do inventário? Sim. Os caras que roubaram ele. Acho que a Camila pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah, que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. A Camila, eu tô vendo, certo? A Camila tá naquele carro? Ah. Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater. Isso nossa, Estão escapando. Vai, vai, toma cuidado, Camila, por favor. Camila Cuenta aí, Camila Vamos, Spiderman, mais rápido Eu vou te salvar, Camila Você está bem aí, hein? Por favor, socorro! <risos> Abri o porta-malas. Por favor, me ajuda! Tudo bem, senhora? Spider-Man, eu não achei que você... Mas aqueles homens... Tá tudo bem agora. Você tá segura. Eles... Esses caras foram pagos para roubar o inventário. Pra falir a gente. Levaram tudo pra Docas na FDR, perto da ponte. Eu vou recuperar suas coisas. Quer ajuda para ir pra casa? Não, não. Eu pego um táxi. Obrigada. Você salvou a minha vida. Vai! Genki! A Camila tá segura. Ela pegou os caras roubando o inventário. Disse que foram contratados. Falando nisso, eu investiguei. Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura para aproveitar a autoridade dela para condenar a quadra da Camila e do Caleb. Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Para ele tomar o lugar? Com certeza. Eu fiz uma contra-solicitação para investigar em quem tá tentando comprar o terreno. Mano, você é um gênio! Eu vou pras docas pegar o suprimento de volta e já te ligo! Caixas... Caixas... E mais caixas! Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem. Se eu prestar atenção, descubro qual caixa abrir. Não podem me ver. Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no Harvard. Por que não? É uma grana boa. Não curto algumas coisas que ele quer fazer. Drogas, ok. Golpes, beleza. Mas ele mata pessoas. O oh, menino sensível. Todo mundo tem seus limites. Eu não preciso disso. Não dá para ouvir atrás do container. O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro, porta guardanapo. Jogar fora. Pode começar se quiser. É a caixa verde com estrela branca. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. 1. Babacas com chefe secreto, zero. Bora achar os suprimentos. Contêiner verde, Estrela Branca. É isso! Os suprimentos devem estar lá. Tá bloqueado. Posso usar o guindaste. Vou prender a engrenagem. Não. Agora vou tirar o inventário da caixa. Eu, mais de vocês! O chefe de vocês deu lança mísseis? O bagulho tá louco. Hora do tiro! -al. Você já era! Eu não vou deixar vocês estragarem não ganha-pão de gente honesta! Não que o cinten. Que espaco! Ah. Se fechar uma barbearia? A gente precisa dela! Aí, achei! Todos os suprimentos roubados. Oi, Caleb, achei o um inventário. Vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? Pronto pra declarar falência e fechar as portas. Graças a você, estamos de volta. Obrigado, muito obrigado. Quando quiser que eu corte seu cabelo, é só vir. É por conta da casa. Como vai fazer isso com a máscara? Já vi coisa pior. Aí, você precisa comer também. Tá em fase de crescimento. Passa no pana, fuerte, quando der. A gente faz alguma coisa gostosa pra você, tá? Obrigado. Para os dois. Todos do quarteirão acham o mesmo. Você nos ajudou, Spider-Man. Tá fazendo um ótimo trabalho, Spider-Man. Com a sua ajuda. Alguma pista do cara misterioso? Sim, eu tô fazendo numa lista. Até agora tem o Vulture, o Scorpion e o Tombstone. Eu não acho que o Electro faria algo assim. Essa galera aí não é fácil. Mas a gente dá um jeito. Eu quero o cara fora do nosso bairro. Oh, você disse nosso, que fofo. Para de ser besta. Já fui. Pronto, voltei. O Rick era o líder de desenvolvimento do uniforme. E ele e uns colegas ficaram doentes por causa disso. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Tô indo pegar. Escuta, eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom.